aqui ó dá para ver claramente que só tem uma pessoa dentro do carro claramente dá para ver que só tem uma pessoa sete cinco é. ó